Olá, seja bem-vindo. Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nesta edição. Os exemplos de quem deu a volta por cima e enfrentou a discriminação por ter obesidade. Elas têm que se amar, têm que se valorizar mesmo. Você não tem nenhum defeito, gente. Por quê? É gordinha, cheinha? No estúdio, o psiquiatra e escritor Josimar Barreto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 Mais da metade dos brasileiros sofrem com excesso de peso ou a obesidade. E muitas pessoas acabam sendo vítimas de discriminação. Conheça agora a história de quem conseguiu dar a volta por cima e está fazendo a diferença no mercado de trabalho. Os quilinhos a mais sempre incomodaram Paula. Sempre tem aquele que fala, né? Nossa, você é tão bonita de rosto, só perder um pouquinho de quilinho que vai ganhar o mundo. Tem umas que falam assim...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 A indústria de cerâmica no município de Rondonópolis, interior de Mato Grosso, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 50 mil reais por dano moral coletivo. A decisão foi tomada pela primeira turma de julgamento do Tribunal Trabalhista, depois da empresa prorrogar a jornada de trabalho em ambientes insalubres. Segundo os desembargadores, a prorrogação da jornada nestes casos só pode acontecer com autorização do Ministério Público do Trabalho, ou se for permitida pela convenção coletiva ou acordo coletivo. Mas nada disso foi feito. A empresa também teve que se comprometer a não prorrogar a jornada de trabalho para mais de 8 horas em ambientes insalubres. Caso não cumpra, terá que pagar mil reais por empregado para cada mês que descumpra a regra. Quase R$ mil reais foram destinados para o projeto Formar para Socializar. A ação ocorre na região de Colíder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 No quadro Em Dia com Ergonomia, o assunto é a posição do monitor na estação de trabalho. Olá! E aí, Em Dia com a Ergonomia? Preparamos mais dicas para você. Falamos antes do ajuste da cadeira e a posição no posto de trabalho. Agora, nosso foco é nos monitores. Sempre que possível, é mais interessante trabalharmos com um dos monitores na horizontal e outro na vertical, pois diminuímos a necessidade de movimentos mais amplos de cabeça e pescoço. Caso seja necessário utilizar os dois monitores na posição horizontal, é importante que eles estejam na mesma altura. Em relação à distância do monitor, de modo geral, ela deve ser de um membro superior estendido. Para a altura, imagine que a tela seja dividida em três faixas horizontais. A linha dos nossos olhos deve estar na faixa superior. Se você faz uso de óculos multifocal, com linhas que separam as lentes, essa dica não vale para você. Falaremos sobre isso em um dos nossos próximos vídeos. Aguardem! Então é isso, pessoal! Voltaremos em breve com mais dicas de ergonomia para você! Tchau, tchau. A entrevista da semana é sobre alcoolismo e os prejuízos no mercado de trabalho. Quem conversa com a gente é o psiquiatra e escritor Josimar Honório Barreto. Ele fala da doença que mata milhões de pessoas todos os anos. A gente volta já.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 A Justiça do Trabalho é um dos ramos do Poder Judiciário mais rápidos que existe. Na média nacional, o tempo para sair a primeira decisão é de pelo menos três vezes e meio menor que na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Até mesmo na hora de cobrar o pagamento da dívida, a Justiça do Trabalho é mais rápida do que as outras. Leva no mínimo um ano a menos para garantir que o trabalhador receba o seu direito. Já pensou ter que esperar muito mais tempo para ver seu direito assegurado? É isso que pode acontecer se decidirem que as ações trabalhistas devem ser julgadas por outro ramo do Poder Judiciário. Julgar com agilidade é bom para todos. Resolve os problemas de quem trabalha e de quem emprega. Agora você já sabe. A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe.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 O álcool mata todos os anos mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Também é responsável por 25% das mortes de pessoas entre 20 e 39 anos. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso nós vamos falar hoje de alcoolismo e os prejuízos na vida do trabalhador. Recebemos aqui no estúdio o psiquiatra Josemar Honório Barreto. Muito obrigada pela participação aqui conosco. É um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente com você que é uma entrevistadora sensacional e muito bonita. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar de algo que causa prazer, sensação de prazer né, para quem acaba utilizando o alcoolismo. O que leva tantas pessoas à dependência química? Eu acho que a sociedade é uma sociedade alcoólica, porque aonde a gente chega oferece álcool, né, para pessoa beber. E o álcool é uma, uma droga barata, porque um, um gorotinho daquele redondo eu fiquei sabendo que fica a cinco reais um gorote. E aquele ali dois gorotinhos deixa a pessoa bem bem mal, né, durante todo o dia. Então o álcool é uma droga, uma, é a pior droga que existe. Porque ela é lícita e ela é barata e ela é socialmente aceita pela sociedade e induz a pessoa a beber. Quando a pessoa diz, paciente meu, diz, não, eu não posso beber, eu sou alcoólatra. Aí o indivíduo fala, então, se é alcoólatra, então tem de beber. É como se fosse diabético e você insistindo com ele para comer doce, né? As pessoas são completamente ignorantes a, a respeito do álcool, infelizmente. Porque ele age no sistema nervoso central como depressor. Por isso ele te deixa tonta, pode levar a coma até a morte. E age no sistema límbico de nossas emoções, ele age como estimulante. Então ele te deixa mais, menos ansiosa, fica mais bonita, fala melhor, age melhor, dança melhor. Então ele tira toda a fobia, todo o medo de você, se você entra no avião, o avião está em turbulência, a aeromoça põe o cinto, o povo fica rezando e você dando risada, aqui. segura que o avião vai cair e então. tal. É aquela palhaçada do bêbado, né? Então, é estimulante. E a pessoa gosta desse estímulo. E aí cria uma obsessão mental que dura para a vida toda. Por ser o álcool, por ser uma bebida lícita, ou seja, ela é amplamente vendida, tem comerciais, tem tudo. só acredita que isso faz com que hajam mais dependentes? Ah, muito mais. Eu tenho paciente que... Diz que quando vê uma cerveja gelada na, na televisão, a boca dele enche de água. Quer dizer, ele está a um passo de recair, né? Então, a indústria de bebida alcoólica está pouco importando com o um alcoólatra. Ele está vendendo para quem pode beber, entre aspas, porque todo mundo bebe, né? Todo mundo não. Tem algumas religiões que não bebem, né? Já ouvi falar, eu virei crente, parei de beber, eu hoje sou espírita, parei de beber, ou então muçulmano, né? parei de beber, mas nunca vi, eu sou, virei católico e parei de beber. Porque na essa nossa, aqui de São Benedito do Divino, é uma cachaçada danada, né? Infelizmente. Aí acaba estimulando também, né? É. Eu acho que religião é espiritualidade. A religião que não tem espiritualidade não é religião. Agora falando sobre alcoolismo no trabalho, que fatores no trabalho podem fazer com que esse funcionário, ou esse servidor, ele se torne um alcoólatra? Pode acontecer? Olha, tem lugares insalubres, né? Eu trabalhei muitos anos na Sanemate, e aquele pessoal que mexia com esgoto, para entrar no esgoto, tem uma lagoa lá no CPA de esgoto, eles tinham de beber cachaça para aguentar aquilo ali, né? Serviços que passa o dia com aquela... que rebenta asfalto. Tem gente que tem energia através do álcool, porque o álcool é energético. Ele não é alimento, mas ele, no final da queima do álcool ele dá ATP. Quer dizer, energia, né? Então, a pessoa vai tendo energia, mas sem alimento, ele vai acabar com uma cirrose, né? E também o índice de abstenciismo é muito grande, principalmente na segunda-feira, né? Como o empregador ele pode identificar que aquele funcionário ele está com problema ou é um alcoólatra? Eu acho que as empresas têm de tomar consciência disso, que o alcoolismo é uma doença. Não colocá-lo para fora, mas chamar assistente social, psicóloga, falar com ele que ele é um doente, que ele precisa de tratar. Aí se ele recusa a tratar, aí é problema dele, né? Aí ele vai assumir todos os seus erros. Mas antes de demiti-lo, obrigá-lo a tratar. Está aí uma pergunta difícil, o diagnóstico, se ele muitas vezes não acaba assumindo que é uma alcoólatra, e o diagnóstico para isso? Olha, o diagnóstico, o que eu costumo dizer para o paciente, é que não é aquele que bebe todo dia, aquele que bebe todo dia já está em final de carreira, né ele já está dependente do álcool, dependente orgânico, o, o organismo necessita do álcool para sobreviver mas tem uns que bebem só fim de semana, então eles acham que só fim de semana não é alcoólatra. Mas alcoólatra é todo aquele que quando começa a beber bebe desbragadamente, sem controle. Eu saio com você para ir numa festa, chego lá na festa nós dois, eu de fraco, e você de longo. E você sai de lá toda rasgada, eu, sem gravata, bêbado. E ainda pega o carro e sai dirigindo. Isso é um crime, né? Por quê? Porque depois da primeira dose, ninguém mais te segura. A família pode ajudar ou também precisa de tratamento? A família, a família pode ajudar e muito, mas primeiro ela tem de se tratar. Porque, vamos dizer, eu sou alcoólatra passa a noite inteira no bar tocando violão, cantando e tudo, chega em casa de madrugada. O tratamento com a família é outro, né? A mulher pergunta onde eu estava e eu já dou uma resposta horrível. E aí ela vai apaga as velas, porque ela tava fazendo uma promessa para ele não morrer. Aí ela apaga a vela e deseja que ele morra. <risos> e ela, vai, ela não consegue dormir e ele ronca o resto da noite, porque ele está completamente embriagado. Uma família dessa não pode ser normal, né? Alcoolismo é uma doença? Tem tratamento? O que fazer? Alcoolismo é uma doença orgânica. A queima do álcool é diferente no doente alcoólico. Orgânica, mental, porque tem alguns fatores mentais é... É, emocionais que levam a beber, social, incurável, não tem cura, nós podemos deter a doença, como a diabetes. Eu não, não posso curar o diabético, mas posso passar um regime para ele e medicação, né? E, e leva dois caminhos, a loucura ou a morte prematura. Uma saída, o A. Grupo de Alcoólicos Anônimos. No Minha Brasil... querida, antes de existirem essas clínicas todas que existem aqui, eu abri uma clínica chamada Fênix, lá no Hospital São Tomé aqui perto. E pus o nome de Fênix, quer dizer que é Nasce das Cinzas, né? E os doentes iam, internavam cinco dias, desintoxicava. E eu punha no meu carro e levava para Alcoólicos Anônimos. Então eu assistia a reunião com eles. E depois que acabava, eu levava de volta para o hospital. Eles falavam, não, eu não quero ir. Eu falei não, faz parte do tratamento, você vai. E eles não queriam, mas quando chegava lá, eles viam que não era o bicho de sete cabeças, né? Que o único bêbado que tinha lá era ele, o resto estava todo mundo sóbrio. Com 10, 15, 20 anos de sobriedade. né? importância do AA, que é Alcoólicos Anônimos, que no Brasil já tem mais de sete décadas de história. Pois é, eu sou agraciado, porque quando eu nasci, em 1947, o AA chegou no Brasil. Então, Deus falou assim: esse cara está chegando, <risos> vamos fundar o AA no Brasil, né? Mas tem 72 anos, está completando agora, no Brasil, no mundo, desde 1935, um homem da Bolsa de Valores de Nova York, que era alcoólatra, Bill, e ele encontrou o Dr. Bob, que era um médico, que também é alcoólatra, e os dois, o Dr. Bob disse que ia conversar com Bill uns 15 minutos, porque ele sabia tudo sobre alcoolismo, o que, que, que Bill ia ensinar, ele não sabia nada. Passar a noite conversando, porque não é ensinar o que, que é alcoolismo, é trocar, compartilhar. Ele viu que ele tinha a mesma história. Lá no AA, se você for, você vai ouvir as histórias e vai ver que realmente são parecidíssimas, só muda o personagem. Por que é tão importante o trabalho do A.A.? A diferença do A.A. É que não tem ligação alguma com religião, com instituição. Com nada. Ah, Mas ele tem uma espiritualidade. E eu gosto sempre de dizer, perguntaram para o Dalai Lama, o que é espiritualidade? E ele respondeu, espiritualidade é algo que acontece dentro de você, que te torne uma pessoa melhor, mais humana e mais, que tenha mais amor no coração. O que acontece nas reuniões, para quem não conhece, e por que, que elas são tão valiosas? Há essa troca de experiência, essa troca, troca de evidência? Troca de experiência e também tem os 12 passos, um programa de espiritualidade, né? O primeiro passo, a pessoa admite que é impotente perante o álcool. Eu perdi o domínio da minha vida. Às vezes ele tem casa, tem cheque ouro do Banco do Brasil, tem carro, mas já perdeu a família... O escritório dele está fechado, ele perdeu o emprego, ele chegou no fundo do poço. né? Infelizmente, a maioria que chega no AA chegou no fundo do poço. O fundo do poço é o melhor lugar para você estar, porque não tem mais para onde ir. <risos> tem de pedir ajuda, levantar a mão e alguém do AA socorre. Todos os meus pacientes, quando vão no meu consultório, eu. Trato, né, porque às vezes tem depressão, tem ansiedade, ou esquizofrenia, tem muito esquizofrênico também, chama comorbidade, né, e nós tratamos desse paciente e indicamos alcoólicos anônimos. Às vezes eu passo na casa dele e pego para levar na reunião, porque se deixar por ele, ele às vezes não vai, né. Pode procurar qualquer unidade de Alcoólico Anônimo mais próxima da sua residência, é, tem telefone ou pela internet? Alcoólicos Anônimos tem um telefone do escritório de Alcoólicos Anônimos aqui. É 3321-1020. 3321-1020. E de Alcoólicos Anônimos. E tem o chamado Alano, Alcoólicos Anônimos. Al grupos Familiares de Alcoólicos Anônimos, que é para a família porque às vezes a família está mais desequilibrada que o próprio alcoólatra. Né? Hoje nós falamos sobre uma doença que não tem cura, o alcoolismo e os prejuízos na vida do trabalhador. Conversamos com o psiquiatra Josemar Honório Barreto. Muito obrigada pela participação e por falar também de um tema que parece né, que não causa prejuízo na vida de ninguém, mas que afeta tantas famílias. Muito obrigada. De nada. E eu gostaria de deixar só uma lembrança. Para os pais, quando falar com seu filho, não use drogas. Não esqueça que você está com um copo de uísque na mão e um cigarro na outra. São as duas, duas drogas que mais matam no mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, fica o recado desse exemplo. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser.